Dentro desse, dessa discussão toda, a ênfase que eu dei foi nesse papel dos recursos. E a razão que a gente traz, é, dentro de todo esse conceito de educação aberta, todas as implicações para currículo, para reconhecimento, para formação, a gente traz a noção de ré, é porque... É, mesmo para quem está em educação aberta, trabalha nessa área, esquece a importância, a centralidade do que foram os recursos para esse movimento. Que é uma, uma, uma cadência histórica. Os recursos foram o motor dessa modificação, dessa alteração. A noção de colaboração, de professores trabalharem junto com os alunos, de ter maior participação dos alunos, de quebrar as, as, as rigor, os rigores dos horários e dos espaços. Isso é uma coisa que a gente tem... a mais de, bem mais agora do que um século, estou ficando velho. Bem mais de um século a gente discute isso. Né? Anísio Teixeira, o movimento da década de 20, John Dewey tudo isso, isso a gente já sabe há é mais de um, de, um, de um século. O que acontece é que agora, com essa potencialização dos recursos, é que a gente começa a ter um motor para direcionar a educação aberta em torno dessa, dessa produção e disseminação de recursos. E é por isso que ré é tão importante. E vem com esse movimento que eu estava apresentando para vocês. E o conceito de ré, de maneira simples e direta, ele pode ser dividido em duas, em duas partes. E essa definição é uma que a gente ajudou a construir com a Unesco e Commonwealth of Learning. É uma definição que diz o seguinte, que são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob o domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados adaptados por terceiros. E aqui as, as questões operantes são domínio público e licenciados de maneira aberta. Ou seja, a gente tem uma flexibilidade dos direitos, né, nas suas permissões para trabalhar com aquele recurso. E a segunda coisa é que o uso de formatos abertos facilita o acesso e o reuso potencial.